Olá 137 Vamos comentar mais essa questão Eu não vou Elaborar nenhuma dessas Mas vou só dar um panorama do que deve ser feito Nesta Então, eu quero saber que dentre os Pares de reta, nós foram foi informado pares de reta Aqui eu tenho uma E aqui eu tenho outra, e assim por diante Aqui eu tenho uma, e aqui eu tenho outra Em diferentes formatos, tem forma geral Forma reduzida, enfim Tem vários formatos parametrizadas, enfim. Mas, e aí e pede, então, para dizer quais pares que formam, ou quais não são formadas por retas paralelas ou per perpendiculares. Na verdade, a gente vai ter que identificar se elas são perpendiculares, se elas são paralelas, e aquelas que não são nenhuma das duas, eu vou identificá-las. Tá? Como que a gente vai verificar isso? Calculando o coeficiente angular de todas. Tá? E aí, estabelece um comparativo, lembrando que se MR é igual a MS, ou seja, os coeficientes angulares são iguais, então ela é, ou elas são paralelas, agora se o produto das duas, ou se uma é o inverso oposto da outra, vezes MS for igual a menos 1, elas são perpendiculares. Então, ou seja, pode, estar, pode não estar dessa forma, né? mas vai aparecer uma, vai ser o um inverso da outra. Pode ser assim, MR igual a menos 1 sobre MS. Tá, desta forma, quando uma for o um inverso da outra, oposto, vai acontecer delas de serem perpendiculares. Aquelas que não se enquadrarem em nenhuma dessas, vão ser as que vocês vão destacar, ok? Ok? sem mais qualquer coisa especificamente alguma que vocês não conseguirem encontrar o coeficiente angular. Me avise. Falou!